Olá queridos amigos Queridos internautas Do canal Mais Brasil Do nosso programa Conexão Brasil Um beijo gostoso no coração Muita paz para todo mundo Muitas energias positivas Nós estamos aqui direto dos nossos estúdios aqui do Canal Mais Brasil, para trazermos informações bacanas para vocês. Novamente com o Coronel Homero. Coronel, boa tarde. Tudo bem, irmão? Boa tarde, Sardinha. Boa tarde aos ouvintes. É uma honra estar aqui no seu espaço, nessa oportunidade brilhante de estar com um canal que é o do conservadorismo, né? um canal que... Amo a pátria, amo o Brasil, amo os bons costumes. Coronel, prazer é nosso. Muito obrigado por atender ao a, nosso chamamento, atender a, a, sempre à disposição, uma figura. É, mas, na verdade, é um militar, né, irmão? Então, Hã? Não sei bem fazer continência não, mas é isso <risos> Para você aprender a continência, Sardinha ah. é, são, três, são três princípios Atitude, ah. gesto ah. e duração ah. Atitude, atitude enérgica, séria Atitude, gesto, gesto de, de é, perfeição e duração E duração do tempo que ela faz E a continência, Sardinha, ela vem da época dos romanos quando o cavaleiro ele ia comprometer uma pessoa, ele abria a aba da, da, da, da, estrutura, da, da, do, do, da estrutura que ele utilizava para olhar no olho da outra pessoa. Ah, tá. Então, daí que vem a continência. Então, ele, ele abria a aba para olhar nos olhos da outra pessoa. usando olhar nos olhos. Aliás, se nós falamos é. com as pessoas sem olhar nos olhos... Tem uma coisa errada, é. não é verdade? Está errado é. mesmo. Olhar Exatamente. nos olhos o que está acontecendo. Obrigado pela dica, pela dica. E por isso que é importante o, o seu canal, a TV Mais Brasil, que é, que é importantíssimo falar a verdade. É, recentemente, eu estava vendo um, uma, é, uma entrevista, um programa, vamos é falar, do, do William Bonner. Hum que falava sobre o, o presidente falou que a mulher é japonesa. Ah. E a mulher era é japonesa. O presidente ele fala a verdade. E quando teve, na época da Lava Jato, a Globo só falava o japonês da, da Polícia Federal. Então você vê como que eles distorcem, das mínimas coisas, distorcem a mentalidade da, do povo brasileiro. E a gente tem que se apegar, ouvir canais de televisão, é, mídia que traga a verdade, como o seu canal, como algum, outros canais que vêm trazer para o público a verdade. E o presidente Bolsonaro e o governo federal têm que apoiar o seu canal, tem que apoiar as mídias que estão falando a verdade. Você não pode distorcer a verdade, trazer a verdade. E eu pacto com a verdade. A verdade tem que ser lida do jeito que ela ser é transmitida. O... Outros canais não, traz uma foto, não traz um filme. Então traz a foto para conduzir o povo brasileiro para uma certa ideia de que esse governo está destruindo o Brasil. E, que então, não é, é, é isso aí. O... Muita fake news, né, Coronel? Muitas fake news. E tem outros, grandes bons, tem outros grandes, bons canais aí é, no Brasil, no YouTube, que trazem informações maravilhosas que nós estamos sempre compactuando com isso. E não compactuando com a mentira, não compactuando com as coisas que não trazem interesse para o nosso povo. Mas, Coronel. E para seguir, vamos... como que faz? Como que faz? Deixa a mensagem aí para o pessoal te seguir. Como que, como que faz para ver o canal escrever. Mais Brasil? É, Vamos lá. Você pode... Muito obrigado, coronel. O coronel está tá ensinando como <risos> faz o canal. Faz. Olha que beleza. Ative o sininho, ative o sininho. Inscrevam-se em nosso canal, no Canal Mais Brasil. Ative o sininho para você receber as notificações. Está aí, ó, certo? É só você... Ó, repetindo aí para você ver. Ó. Ative o sininho, inscrevam-se em nosso canal. Ative o sininho para você receber as notificações, que daqui para frente são muitas notificações que nós vamos trazer para vocês. Certo, Coronel? É por aí, né, meu irmão? Certo. Coronel, vamos falar um pouquinho, o senhor que foi presidente do ICMBio, vamos falar um pouquinho é, do meio ambiente. Qual é a política ambiental atual do governo federal, Coronel? Vamos lá. O ministro Ricardo Salles, que foi, tomou posse como ministro em 2019, de uma forma meio a... sem ter uma política ambiental, isso foi falado particularmente para mim, ele tem três vertentes, que é o adote um parque, as pessoas têm que adotar um parque, um, um parque do bioma da Amazônia, que são 131 unidades de conservação, então a empresa tem que ir lá e entregar e é, disponibilizar o dinheiro para adotar esse parque. Adotar um parque significa você manter uma segurança, manter o brigadista, manter um monitoramento. E o, só tivemos em, nesses dois anos de governo, acho que duas empresas que o é, fizeram Dessa forma aí que adotaram, fizeram um protocolo de intenção de adotar o parque. Não significa que é, efetivamente foi feito isso. A outra coisa foi o... E o Adote um Parque é uma é um plágio, porque ele já era do governo anterior, do governo do Rio Grande do Sul, que desde 98 já adotava essa política. De Adote um Parque, Adote um Parque lá no, no, no estado do Rio Grande do Sul. A outra é a Floresta Mais. Então, temos Adote um Parque, Floresta Mais, que é uma política aí de você vender o crédito de carbono, só que o crédito de carbono até hoje não foi implementado. Quem está na Secretaria da Amazônia e mudanças climáticas é o Joaquim nunca pôs o pé lá na Amazônia, nunca fez uma, efetivamente uma, uma fiscalização, uma... uma é, conhecer o povo da Amazônia. Então, para você colocar uma pessoa na Secretaria da Amazônia, tem que ser uma pessoa que conheça a Amazônia, o Bio-Amazônia. Não, ele, é, ele simplesmente é uma pessoa que nunca foi é um, um administrador que, que, fez, é, que está na secretaria, frente à secretaria. E a terceira são as concessões. Quando eu estava no, na presidência do ICNBIL, a gente implementou, passamos para o ministro Ricardo Salles, de a gente ter uma política que as pessoas concedesse os parques nacionais. Nós temos em torno de 74 parques nacionais no Brasil. Uma, Coisas maravilhosas. Chapados dos Guimarães, é, a Tijuca, que era um pouco, pouco conhecido pela população. Pouco... É, pouco a, a Tijuca, tudo bem, é lá no Rio de Janeiro. E, aliás, graças ao Parque da Tijuca, que o Rio de Janeiro tem, tem a temperatura 7 graus abaixo do que se não tivesse o parque. Então, essas três políticas são assim, bem incipientes, bem tímidas para o potencial que o Brasil tem, para o potencial que o Brasil possa mostrar para o mundo. Não há uma política do desmatamento, não há uma política da biodiversidade, não há uma política da tolerância zero. E simplesmente essas três frentes que são muito incipientes para o potencial que o Brasil tem na área do meio ambiente. Sardinha, Sardinha é, eu acredito que o Brasil tem muito a mostrar para o mundo, tem muita coisa para mostrar para as pessoas, mostrar que a gente tem condições de não é, mitigar, não acabar com o desmatamento, mas só mitigar o desmatamento. E falta... Muita coisa, Sardinha, falta muita coisa para ser implementada na área do meio ambiente. Muita coisa tem que ser feita. O governo Bolsonaro, a gente não estou criticando o governo Bolsonaro, a crítica é um ponto de vista da vista de um ponto. Eu estou olhando para o governo de, forma, de, de fora, para dentro, que eu já fui de lá, eu implementava as formas, melhores formas, eu queria estruturar primeiro o ICMBio, para dar mais visibilidade. Valorizando o servidor, valorizando as boas práticas, a, os talentos que tem dentro da, do Instituto, e valorizando a sustentabilidade. Para mim, o meio ambiente tinha que ser chamado meio ambiente e sustentabilidade. Não adianta você só preservar o meio ambiente sem a sustentabilidade. Não adianta você degradar o meio ambiente se você não tem maneiras de você combater o lixo, combater os resíduos sólidos, que são práticas que... Qual que é a solução? E o Ministério do Meio Ambiente, infelizmente, com o ministro Ricardo Salles, a gente não tem um caminho, um azimútido, você não vê uma luz no fim do túnel. E dia 21, dia 22, agora de abril, o presidente vai participar de uma reunião com os Estados Unidos, lá com o presidente Biden e eu não sei o que o Brasil que vai surgir para a gente. Onde eu não sei. essas implantações, isso é o suficiente, Coronel? Não, Sardinha, não é o suficiente. Você tem muita coisa para fazer. O Brasil é muito grande. Só o bioma da Amazônia, Sardinha, só o bioma, são nove estados. É, assim, 49% do território brasileiro está na Amazônia. Você tem condições de fazer uma bioeconomia. O que é bioeconomia? É economia. Ou como você vai lá no Tocantins? Vamos dar um exemplo lá no Tocantins. Lá na Chapada, lá no, lá no Tocantins, tem um lugar que chama que tem o Capim Dourado. É uma maravilha. Inclusive aqui perto, que eu moro aqui no Paraíso. Vende na Paulista, um capim dourado que você pode fazer cesta, você pode fazer brinco, você pode fazer diversas coisas que você tem que valorizar as comunidades que estão mais próximas e você vender isso. Eu, recentemente, tenho uma amiga minha que pediu, Mero, eu, tenho, é, eu tenho um canal lá na Europa, eu preciso vender as coisas do Brasil. Como que eu faço? Eu entrei em contato com um amigo meu, do Pará, e ele vai, entrou em contato com uma comunidade, o Tapajós, que vai vender é, o artesanato lá na Europa, na França. Então, isso é bioeconomia, valorizando o ribeirinho, valorizando o indígena, valorizando aquela pessoa que mora lá na terra, tem muito a produzir, mas não tem um canal. O Ministério do Meio Ambiente tem que ser o facilitador para isso. Esse é um, um canal. Valorizando, porque não dá para sobreviver porzinha, sem ter uma economia dentro da, do bioma amazônico e dos outros biomas também. Aí você tem a tolerância zero para o desmatamento. Tolerância zero é você acabar com o desmatamento. Mas de que forma você tem que fazer? De uma forma eficiente, eficaz e efetiva. Eficiente, eficaz e efetiva. Quem é que faz a fiscalização do bioma da Amazônia, do bioma do Brasil, do, de todos os biomas do Brasil. São dois órgãos federais, é o, são o IBAMA e o ICNBIL. O IBAMA em torno o território brasileiro e o ICNBIL nas 334 unidades do nosso território. Tolerância zero. Você vai fazer aonde tem a maior quantidade de desmatamento. Então você tem aí a tolerância zero para o desmatamento. Em São Paulo, vou dar um exemplo de São Paulo. Em São Paulo, aonde está o hotspot? Onde está a maior quantidade de roubo, furto e, e, e, e qual é o horário que se dá isso? Ah, das quatro, das quatro da madrugada até as sete e meia da manhã. E alguns pontos. Por quê? Porque o, o cidadão de bem ele vai trabalhar. E aquela pessoa, cidadão que queira delinquir, ele vai ir atrás. As pessoas vão furtar o celular, vão furtar o dinheiro, vão furtar ou roubar no, nesse horário que a pessoa está caminhando na madrugada e ao é ponto de ônibus para pegar o senhor para ir para o trabalho. E o que você tem que fazer? Colocar as viaturas policiais nesses locais. Vamos, se levar, vamos levar esse conceito, hotspot, para o conceito do desmatamento na Amazônia. A Amazônia, 49% do desmatamento do Brasil está na Amazônia, mas 30, 34% está no Pará. Desses 34%, são 10 cidades do Pará que têm o desmatamento. Mas por que tem o desmatamento? Então, você tem um, um, grande, um grande problema... E você começa a funilar. Brasil tem o desmatamento. Começa o desmatamento. Você vê aonde está o problema. O problema não está nos nove estados. O problema está em um estado, Pará. Aí você vai lá. Quais são as cidades do Pará? São dez cidades. O que você tem que fazer? Fazer uma grande operação, fazer intensificação, fazer, re... fazer é, novamente a fiscalização. E o que mais importante... Sadinha, o que mais importante? Porque falta experiência para o ministro Ricardo Salles. O que deve ser feito? Colocar uma a câmera de é, inteligente em cada agente da fiscalização. Cada agente da fiscalização, na hora de fiscalizar, para não ter aí depois o olha, ou, pô, pôs fogo na minha máquina, pôs fogo no lugar errado. Saber por meio de GPS se ele está fazendo aquela fiscalização. Então, desmatamento zero para aquele desmatamento ilegal e fiscalizar, ver se foi feita a fiscalização daquele local. Sexta-feira, o ministro Ricardo Salles teve um entreveiro com, de, de conversa com um delegado da Polícia Federal que chama Alexandre Saraiva. Esse Alexandre Saraiva é um superintendente da Amazônia e ele fez 130 fez a apreensão de 130 mil toneladas de tora de madeira. E o ministro Ricardo Salles, ele discordou do posicionamento desse delegado federal, falando que ele estava causando uma insegurança jurídica. Poxa, se uma pessoa experiente como esse delegado federal, Alexandre Saraiva, uma pessoa renomada, muito tempo nesse bioma, uma pessoa respeitadíssima, para fazer uma apreensão desse porte, de forma errada, do jeito errado, e mostrando para o mundo que um delegado da Polícia Federal fez uma coisa errada, eu vou falar para você, Sardinha, foi uma forma errada do ministro Ricardo Salles. Primeiro ele tinha que mandar os seus agentes da, do Ibama trabalhar junto com isso para ver se é aquela madeira que foi apreendida foi apreendida porque quando você é, faz a exportação de uma madeira você tem que saber da origem ver onde que está lá o a madeira o, o tronco onde que foi cortado aquele e, e verificar o DOF que é o documento oficial de fiscalização que é o DOF que o IBAMA tem verificar tudo esse processo aí de está feito então tem que ter tolerância zero na fiscalização então vamos lá bioeconomia, tolerância a zero. E outra mais importante, não adianta também multar, Sardinha. Sardinha, é, você, é, você, a polícia do trânsito chega e multa você. Essa multa nunca chega na sua casa. Você vem, outra polícia multa você por excesso de velocidade. Essa multa nunca chega em casa. Essa multa você nunca tem lá a notificação que você tem que fazer a sua defesa prévia. O que está acontecendo no meio ambiente é isso, Sardinha. O que está acontecendo no meio ambiente são 19 milhões de multas, multas do governo anterior, que não foram implementadas, que não foram aplicadas, que não foram pagas. Vou falar para você, o que é aplicado de multa no Brasil de meio ambiente, antes do Ricardo Salles, era um pago 2%, hoje não se paga mais nada. Hoje não se cobra mais nada, a não ser as multas, as aplicações de, de sentença judicial. As sentenças judiciais, aí o juiz ele aplica e o cara tem que se manifestar. Mas é, o Ricardo Salles, ele colocou o Núcleo de Conciliação Ambiental, as NUCANS, que quando estava no meio ambiente, quando estava no Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, eu estava lá como presidente, eu sempre falava com o secretário executivo, falava, Jôni, nós temos que colocar alguém para tocar o Nucam, e nunca foi feito nada, e estamos lá, em uma tremenda baderna, uma tremenda é, complicação, que não há uma implementação da multa. Então, se você aplica uma multa, essa multa não é, é citada, recentemente nós tivemos aí no Rio de Janeiro, que o funcionário do Ibama não identificou aonde estava, a sede da Petrobras. Então, você vê a desordem que está. E não é só no meio ambiente, não, Sardinha. Também, hoje, a gente viu o ministro do STF decidiu aí, só fazendo um paralelo aí, para a gente não perder o raciocínio, fazendo um paralelo, falando sobre desordem, o Cássio Nunes deu autorização aí, autorizou por liminar, para que as pessoas abrissem os templos religiosos e... Celebrasse aí de forma é, respeitando os protocolos sanitários, celebrasse as missas, celebrasse aí o, a, a religião, celebrasse aí o templo religioso. Então, ele, o que ele seguiu, o que está na Constituição, que está no artigo 5 da Constituição, porque um prefeito, que foi o prefeito de. Belo Horizonte, o prefeito não pode Contrariar o que está na Constituição e o, e o... E agora, agora de manhã O Gilmar Mendes decidiu o contrário Que nesse período não pode Abrir os templos religiosos Então nós temos aí o mesmo Fato jurídico E decisões de dois ministros No mesmo 11, de 11 Nós temos dois que decidiram De formas opostas Então a gente vive aí uma insegurança a gente vive numa instabilidade. O que, que a gente vai fazer? Ou abro ou não abro o templo religioso? Eu posso ou não posso? Porque tem a decisão do Gilmar e tem a decisão do é, do Cássio Nunes, que foi a semana passada. Quem vai decidir? Quarta-feira. Então, até quarta-feira, se vier uma pessoa, você abre. Se vier outra pessoa, você fecha. Você não sabe o que você vai fazer. Então, é a mesma coisa. É, nas multas, não tem uma aplicação efetiva das multas. As multas em São Paulo, por meio do, do, da Secretaria do Meio Ambiente e é, Infraestrutura, a gente criou as NUCANs, Núcleo de Conciliação, e deu muito certo. A gente, as pessoas pagavam as multas de forma efetiva e eficaz. Então, você tem aí é, bio, bio segura, a biosegurança, bioeconomia, que não foi implementado, tolerância zero, aplicação das multas e você também tem a regulação fundiária, que só no, no, no, nas unidades de conservação são R$ é, é, 25 bilhões para você aplicar. 25 bilhões. E você não tem efetivamente a aplicação disso. Como que se faz? Se, se, se o ministério foi um, um ministério que que foi o menor orçamento de 21 anos. O que você faz? Você tem que aplicar outras, outros recursos, aí uma compensação ambiental, uma, uma pessoa que, tá, que tem um terreno do lado, do lado da unidade de conservação, você pode trocar a multa que ele tem a... a a dívida que ele tem pelo governo federal pela terra que ele tem fora da unidade de conservação. Então, você tem aí outras ferramentas, outros mecanismos que possam diminuir ou mitigar aí o orçamento que houve. Então, você tem a bioeconomia, a tolerância zero, a aplicação das multas, que tem que ser efetivamente aplicadas, e você tem a regulação fundiária. Então, e a, a, a utilização... E, e já encerrando aí, o que precisa ser feito demais, é, é a aplicação, as concessões dos parques nacionais. As, os parques nacionais são biomas, são locais maravilhosos e você tem que conceder. Na lei de licitações, você tem autorização, previsão e concessão. Na concessão, você concede por um período de anos, um, aí não vai de 10, 20 ou 30 anos, para o empresário ele poder usufruir e pagar e preservar o meio ambiente para, para as pessoas fazer o ecoturismo, fazer a, o passeio no, no parque, fazer desfrutar daquele, daquela unidade de conversão maravilhosa que o povo brasileiro está precisando muito. Essa pandemia está deixando muitas pessoas com estresse muito grande. Sardinha, eu, eu acredito que deva ser feito uma coisa melhor para o Brasil. Então, o Ministério do Meio Ambiente, além de fazer o lixão zero, o, o Ministro do Meio Ambiente faz lixão zero. O que, que é lixão zero? Ou seja, não é, um é nada, não existe. É proibido pela Lei 2.305 de resíduos sólidos, você ter lixão. Mas qual que é a solução que o Ministério tem? Nada. Nada. E a outra nós temos 100 servidores Sardinha, 100 servidores que vão se aposentar, há um turnover que precisa ser planejado, há um turnover que precisa ser reposto e não se tem uma política para isso e se você não tem, qual que é a maneira que, que nós podemos fazer aí será a resposta para a próxima outras perguntas aí que você possa ter aí para a gente debater aqui no nosso diálogo, muito Gostoso e trazendo a verdade aqui para o povo brasileiro. Agora, ô, ô, coronel, a verdade, qual é o plano do Ministério do Meio Ambiente para o desmatamento ambiental? Não tem plano, não há um plano. Ele pediu agora 1,5 bilhões de dólares na reunião que vai ter dia 22 agora de abril para o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos falou que ia, é, se houvesse o desmatamento no Brasil e é, havendo diminuição do desmatamento no Brasil, ele ia repassar 20 bilhões de dólares. O Biden falou isso aí antes da eleição. O desmatamento do Brasil é uma, vai ser um problema mundial. Por que vai ser um problema mundial? É, vai ser um problema mundial porque os países o próprio Black, o, o fundo dos fundos, eles vão, eles vão fiscalizar os países que estão, é, que estão é, indo a, de encontro à, à preservação do meio ambiente. A preservação do meio ambiente é uma coisa histórica, e, e, o, e o, o, o Ministério do Meio Ambiente ele não tem feito um plano efetivo para o desmatamento. O que, que você tem que fazer? Primeiro, é, com o incêndio. Agora vai começar o período de incêndio, vai ser uma tormenta para o Brasil. Outra, o, a, a, operação, é, a Operação Verde Brasil começou com as Forças Armadas, se encerrou, o vice-presidente Mourão saiu desse turbilhão. E ficou somente com o Ministério do Meio Ambiente essa responsabilidade do desmatamento. Nós temos 100 servidores federais do Ibama e do CNBio que vão se aposentar este ano. E não há um, uma reposição. O ano que vem serão 400, 400 servidores do Ibama e do CNBio. Para você ter uma ideia, o efetivo fixado do Ibama é em torno de 7 mil homens e mulheres e do ICNBio, 3.500. Essa é uma força grande. Só que não há, uma, é, não há uma fixação das pessoas no bioma amazônico. O que acontece é, nessa, com esses servidores? Esses servidores não têm um plano de insalubridade. Até hoje, estava conversando recentemente com um dos fiscais do Bama, não tem um plano de... É, de insalubridade. São Paulo, nós temos um plano efetivo de insalubridade. A gente tem experiência. A gente, a gente comandou uma tropa de 18 mil homens e mulheres. É, e o CNB, e Ibama, é uma porcentagem bem menor, mas é uma tropa. E para você administrar todo esse problema, é um problema que você não pode desmoralizar aquela que está no fronte. Aquele servidor que está lá combatendo dia a dia, batendo com o bom combate, chama ele de maconheiro, chama ele de, é, de vagabundo, não pode, não pode, não pode. Você tem que valorizar o servidor. O servidor é uma pessoa que está lá à frente. Pode ser, não independe do modal político, você tem que cobrar a eficiência, a efetividade, a diminuição, do desmatamento. E como se faz isso? Se faz isso, fazendo uma fiscalização hotspot, ou aquela fiscalização em cima de fiscalização. Quando eu cheguei no Ibama, no ICNBio, lá no, no bioma da, do Pará tinham 18 pistas de pouso dentro da unidade de conservação. Eu não, não tive condições de fazer um implemento porque eu tinha umas políticas de melhorar as unidades de conservação, melhorar as, as instalações dos servidores, é, limpar as coisas que tinham que ser feita, fazer um planejamento, não tinha um código de ética, não tinha fixação do servidor nas unidades de conservação. Então você precisa ter um plano. Qual é o plano? O plano é fazer fiscalização, tolerância zero. É você chegar naquele, porque aí é um assunto que demoraria um pouco mais para a gente falar sobre o plano de desmatamento, Tatinha. Que que você tinha, qual que é o grande problema que nós temos lá? Nós temos três grandes problemas para você ter o desmatamento. Primeiro é o ministro que está lá. Segundo, o governo estadual. E o terceiro, o povo. Então, esses três grandes problemas você tem que atacar. O ministro ele é uma pessoa que não tem mais condições de estar no ministério. Toda vez que ele abre a boca, é um grande desastre para a nação brasileira, nacional e internacionalmente. Ele não pode destruir o servidor, ele não pode destruir um outro órgão que hoje ele atacou, ou sexta-feira ele atacou, atacou a Polícia Federal, é uma polícia que faz a fiscalização, que faz o inquérito policial, está combatendo o bom combate braço a braço, de ombro a ombro, com os, os órgãos de fiscalizações ambientais. Recentemente, o que, que ele fez? Ele chamou o general, general hoje, que é o chefe da Casa Civil, de Maria fofoca. Como que o ministro de Estado pode fazer essas coisas, Sardinha? Como que o um ministro de Estado xingar o um outro? Isso beira a loucura. Isso beira ao absurdo e depois chamar o presidente da Câmara dos Deputados de um termo chulo que foi feito. Então, você tem aí uma irresponsabilidade muito grande. E agora, que nem eu falei recentemente, a gente vai começar a o, começar, é, ter os incêndios florestais. O que se tem feito com isso, Sabinha? Pergunta a você. O que te, se tem feito lá? O que está que acontecendo para melhorar. O que que ele já fez? Então, isso aí precisa ser mudado, sabia? Isso aí o Brasil vai ter uma um, vai ter um retorno é, muito grande na destruição, na imagem do Brasil perante as outras nações do mundo. Aí vai falar: "Mas a Alemanha só tem 8% conservada, mas os Estados Unidos, mas não quero saber, tem que olhar para frente. Você olha o futuro, você tem que viver 75% presente, o, o planejar o futuro e não esquecer o passado. Porque senão, Sardinha, a gente só vai falar do passado, só vai viver do passado. Quem vive do passado é museu. Olha, o governo da Dilma não fez isso, o governo do Lula não fez isso. Porra, então a gente está no museu. A gente, olha, aqui é obra de Santos Dumont, aqui é obra de Cuca Tamon. Então a gente tem que viver o futuro. O não que não. o planejamento para o desmatamento? O senhor, o, senhor, o senhor levantou uma lebre aí que nos preocupa. Servidores. Estão tá me dizendo que esse ano 100 servidores serão aposentados. Bom, para o próximo ano que vem, o próximo turno será 400. E aí, o que fazer? O que fazer, Sardinha? O que fazer? Como as... as a... As pessoas vivem no município e no estado, ninguém vive no governo federal. E quem toca, o, cada, o problema está no município, não está no governo estadual nem no governo federal. Então está lá no município. Então o que você tem que fazer? Fazer convênios, fazer articulações. A gente tem uma operação aqui em São Paulo muito bacana, que a gente tentou implementar no governo federal, mas infelizmente não era política de governo que era fazer a Operação Delegada. O que é a Operação Delegada? Você requisitar forças de outras unidades, na hora de fogo, na hora de, de, das férias das pessoas, de ganhar um dinheiro a mais, que nem a Força Nacional tem. Você contrata essas pessoas. Ah, mas isso aí depende de dinheiro. Se você tivesse o fundo da Amazônia e não tivesse falado mal da Noruega e da Alemanha, nós tínhamos implementado isso. Você contrata policiais ambientais, nós temos nove estados do bioma amazônico, nós contratamos em todos os estados da federação uma força verde, uma força nacional verde, uma força de policiais que trabalham no meio ambiente, que conhecem a dinâmica, que conhecem a rotina, que conhecem a problemática, para, em pouco tempo, implementar aí a fiscalização nessas unidades nesses locais. E durante o ano, você contrata, faz um concurso público para as pessoas ficarem, fixarem é, por um período. X tempo, dois, três, quatro anos, no bioma Amazônia onde que a gente vai ter a menor efetividade de servidores públicos. É isso, Sadim E fazer uma fixação. E no governo federal, você não tem uma fixação não tem a fiscação de pessoas em cada, em cada é, estado territorial. Ou seja, eu posso ter uma pessoa no Acre e 20 pessoas fiscais ambientais no, no Rio de Janeiro. Há um desequilíbrio aí. Você tem que ver a complexidade do local, você tem que ver o tamanho do território e colocar a quantidade de servidores naquela unidade. Naquele, na unidade federativa. Então, você, primeiro passo, fazer convênios, fazer articulações com as polícias ambientais. E eu falar, Sabinha, eu conheço todos os comandantes ambientais, tenho um network com todos, tenho conversado com todos, e não há um, um apoio efetivo do governo federal com essas polícias. Recentemente, o governo do estado do Pará, ele extinguiu a polícia ambiental, não existe mais polícia ambiental no Pará, que é onde tem o maior gargalo do desmatamento do Brasil. Então, o que você tem que pegar? Polícias de outros estados para fazer a fiscalização naquele estado, porque há uma grande responsabilidade do governo estadual também no desmatamento. Então, o desmatamento em São Paulo, enquanto eu era comandante do ambiental aqui em São Paulo, São Paulo nós temos 645 municípios, o efetivo da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo é 2.500 homens e mulheres, nós tínhamos 400 é, embarcações, eu tinha uma aeronave, uma Augusta, Augusta e nós tínhamos aí, é, nós mitigamos, nós seguramos o desmatamento no Brasil. Mas de que forma? Que nem a última entrevista que nós fizemos, pelo diálogo, pela conversa, porque muitas vezes, Sardinha, a pessoa que está lá no campo, que está lá, no, no, na área rural, ele não conhece o que, que pode ser feito, o que pode ser cortado, há um desbarrancamento, há um, é, cortar essa árvore, é, pregar, um, colocar um prego numa árvore, é, é, uma, é um crime ambiental, é uma, uma multa ambiental que você pode receber. Então, é primeiro orientar de forma certa. E você tem que implementar educação ambiental. O que, que é educação ambiental? Levar para aquela população mais carente, onde há o desmatamento, é falar o qual as alternativas que ele tem para você fazer da forma certa, do jeito certo, não fazer da forma certa, do jeito errado ou a forma errada do da forma jeito errado, que aí é crime. Então, Sardinha, a forma de você fazer aí com essa esse tunor é, que vamos ter aí desse ano e do ano que vem é Há pouco tempo, aí, você fazer convênios, você pagar aí uma diária, pagar para os policiais dos estados para fazer a fiscalização. Fazer a fiscalização naquele local. E, em segundo, é fazer contratação, tanto do Ibama como do CNBio. E valorizar esses servidores, que são importantíssimos. São importantíssimos. Parar de, de, de, de ter essa vertente aí, que eles são de esquerda, tem que dar missão, cumprir e, e cobrar a missão que eles foram feitas. Não importa qual modal político eles são, eles têm que cumprir a missão e executar de forma eficiente e fiscalizar. Ainda porque, ainda porque são servidores. Exatamente. Passa o governo e eles continuam no governo. Continuam servidores. Não, mas tem que, eles têm que cumprir a missão. Não, não tem que se ver uma linha política a fazer politicagem. Coronel, e quanto às multas que são realizadas, elas estão sendo pagas? Não, Salinha. No governo anterior, infelizmente ou felizmente, se por 2% da multa. São muitas multas. O que, que se refere fazer? Ele quis fazer é, núcleo de conciliação ambiental, como foi feito em São Paulo. Mas São Paulo é uma outra realidade, você tem que começar, quando você tem um grande implemento de uma política, de, inclusive o nosso país é muito grande, se, se você conhecer lá, para você sair do Acre para ir para o Pará, você tem que vir para Brasília, então não tem voo direto do Acre para o Pará, nem do Acre para a Amazônia, são 200 quilômetros. Então, o Brasil é muito grande e quanto mais afastado o norte, é outra visão, outra realidade. É, não tem estrada, muitas estradas não são asfaltadas, é, estradas são de chão batido, é, você só tem é, comunicação com o mundo nas grandes cidades, quando você está próximo de algum município. Então, fora desses locais, você não tem comunicação com o mundo. Isso aí é uma coisa complicada. É, talvez esse ano, o ano que vem, nós temos aí a, o 5G, mas o núcleo de conciliação, ele tem que, tinha que ter começado de forma pequena, saturar o sistema, depois aumentar para outro sistema, mas foi feito de forma é, errada e, e parou, não se faz, não tem mais conciliação, não tem mais núcleo de conciliação, não tem mais aplicação da multa, ninguém mais paga a multa, então o que acontece? São em torno aí, oh, Sardinha, 190 milhões de multas, 190 mil multas. Eu não sei, eu sei que é um, um número exorbitante que as pessoas que, pá, que, que, que foram aplicadas multas, não tem aí, a, que foram aplicadas multas, eles não pagaram. Então, é uma coisa beira à irresponsabilidade, beira ao crime, beira a, a, a uma coisa que... Que o Ministério Público tinha averiguado isso aí, que foi feito, tendo inquérito a respeito disso, mas não tem, não tem a aplicabilidade. Que se fosse eu, eu acabaria com o núcleo de conciliação, começaria é, uma aplicação mais efetiva, eficiente, no Estado, um Estado que já praticando, que é o Estado de São Paulo, já tem essa, essa prática. Então, começaria pequeno, uma cidade, aí depois deu certo, vamos ampliar, vamos para mais 10 cidades a região metropolitana, que são 38 municípios em torno da cidade de São Paulo, vão fazer nisso aqui, deu certo? Vão aumentar, vão pegar a região sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, deu certo? Aí vai. Até a estressar o sistema, mas aplicar de forma atabalhonada, de forma, de forma inexperiente, um ministério tão grande, um Brasil tão grande, e as multas não estão sendo aplicadas não estão sendo aplicadas, as pessoas é, veem que não tem aí... É, pode fazer o que quer. Então, a terra do faz o que você quer. Ah, você pesca em qualquer lugar, você corta qualquer árvore, então você não tem aí uma, um disciplinamento, você tem aí uma irresponsabilidade, você tem aí uma, um desmatamento é, muito grande. E também for, falta o quê? Educação ambiental, salinha Educação ambiental para orientar as pessoas de forma mais efetiva. Muita gente não sabe se pode fazer isso ou se pode fazer aquilo. Por quê? Porque não tem uma orientação do órgão central para você fazer aquilo certo, a forma certa. Vou dar um outro exemplo aí que, que está acontecendo. A aplicação de, das vacinas do, do Covid, os servidores, eles, olha... Recentemente teve um que estava doente lá no estado do Amazonas e os servidores do, do e, Ibama fizeram uma vaquinha para fazer o transporte fazer a mudança do, da, da pessoa que estava lá no num local para ir para uma unidade uma, um, um leito hospitalar. Porque ele ficou jogado ao desdorar, você foi jogado ali sem ter um acolhimento do órgão, do gestor do Ibama, para orientar esse servidor que estava doente. Então, o que, que acontece? Pô, se faz isso com o cara que está no, no, no, no, no combate, na linha de frente, o, o, o servidor que está que tá lá no, na linha de frente fala assim, ah, eu não vou fazer mais nada que se eu pegar Covid não vão me acolher, aí vai ter que fazer novamente uma vaquinha, e não se traz aí, aí saiu uma orientação para que os servidores do Ibama fossem nos estados, entrassem na lista de, de, da, dos agentes de segurança pública para receber a vacina, ou seja, não tem um, um efetivo carinho, um efetivo, orientação, um efetivo... Não te... A tropa está sem comando, a tropa está sem orientação, Sardinha. Isso que acontece. Então, se está sem orientação, orientação não há o um desmatamento, porque não há desmatamento, não há fiscalização. Se não há fiscalização, o povo que está lá, que está precisando de vender aquela madeira, de fazer mineração, eles vão fazer de forma que não há fiscalização. Então, é como fosse um ponto de tráfego, uma biqueira que a polícia nunca vai lá, nunca passa, e há aí a venda de droga de forma é, a céu aberto. A céu aberto. Isto que está acontecendo, Sardinha. O senhor tocou num assunto aí que também nos preocupa muito. Quando o senhor disse educação ambiental. Bom, a educação ambiental, eu pergunto para o senhor, não deveria começar também com uma estratégia, uma estratégia criada pelo MMA,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 isso que o senhor está falando é a pura verdade, mas a realidade que a gente vive nos municípios são outras ou é outra realidade. O que nós votamos, o que o povo brasileiro votou nos últimos, nas últimas eleições para prefeito foi um bando de vereadores cinegrafistas, vereadores que aparecem nas redes sociais todos fazendo se mostrando e falando coisas é, bem amadoras bem ridícula, com um bando de trouxas batendo palmas para ele. Desculpa, mas eu me revolto com isso. Vamos fazer a coisa séria. Quando nós elegemos um deputado, quando nós elegemos um vereador, é para fiscalizar, não é para ser é, é, é político, não é para ser cinegrafista de redes sociais, não. Infelizmente, o povo fala amém para tudo. Infelizmente, o povo abaixa a cabeça e deixa tudo acontecer. O povo não tem educação com o lixo que ele produz na sua casa. Ele joga, a Deus dará. E aí, os prefeitos, eu estou falando de todos, são pouquíssimas prefeituras que cuidam do lixo do jeito que tinha que ser cuidado. É lamentável, é muito triste. Então, o brasileiro tem que aprender a reclamar. Outra coisa, é, o senhor disse aí: Bom, nós sabemos que nos últimos 21 anos, o menor. O menor, é, pro, o menor é, é, orçamento... Orçamento. O menor orçamento. Nos últimos 21 anos, o menor orçamento é do meio ambiente. Por que isso, Coronel? Bem, é o menor orçamento durante os 21 anos. A resposta do ministro é, foi quem votou, foi o Congresso. Mas quem é o Congresso? O relator do, do, do orçamento é o... Senador Márcio Bittar, muito amigo do ministro Ricardo Salles. E da Câmara, dos deputado é a Flávia Arruda, que agora é é lá do da Segov, né, das Secretaria de governo. Então, quem votou foi o Congresso, mas o Márcio Bittar é o relator, que é amigo do ministro Ricardo Salles. Então, que que qual que é o qual, o que que qual que é a mensagem que ele está deixando aí? Que deixou, desde lá, deixou o orçamento sem, é, sem aí uma orientação, sem conversar com um, um deputado, sem conversar com o um senador, trazendo as pautas, ou faltou uma transparência. Você tem aí o Fundo de Compensação Ambiental, o Fundo de Compensação Ambiental, Sadinha, tem 400 milhões para ser implementado nas unidades de conservação, não no, no Ibama. Então, você tem que fazer a coisa é, girar. E você ter... Eu sei que esse ano, a gente tem o um período da pandemia, a gente tem que passar essa, esse período aí, tem que entregar, tem que é, fazer com que a população receba esse auxílio emergencial, muito importante. Linha, aqui em São Paulo, você não tem ideia de como a coisa está muito drástica. É, na Avenida Brasil, em cada semáforo, tem gente pedindo comida. Então, a coisa está feia, então a coisa está... Mas tem mecanismo do Ministério do Meio Ambiente captar recursos. Como vou dar exemplo, no caso do lixo que você falou, tem o um Fundo Nacional de Saúde, que você tem que implementar recursos, tem que implementar projetos para a melhoria da cidade sua. A melhoria da que forma? O que o Ministério do Meio Ambiente faz é só a, o diagnóstico como que está o município, o lixão zero. Mas o lixão já é proibido desde 2014. Fazer um diagnóstico do que eu não devo fazer é uma forma de falar nada com nada, é jogar água no mar. Ou seja, não acontece absolutamente nada. O que, que o prefeito deve fazer? Eu sei que muitos vereadores, prefeitos só gostam de postar em redes sociais o que ele tem feito, mostrar as, as problemáticas. Mas qual que é a solução para lixão zero? Temos solução, sim, Sardinha. Temos solução de você transformar aquele lixo orgânico em adubo, adubo é, para você utilizar, para você poder vender. Adubo classe A, adubo que você possa é, utilizar. Mas de que forma? através de você, se você tiver um projeto bem feito, e você tem que ensinar as prefeituras a fazer um projeto bem feito, fazer um, um template, fazer um, orientar as prefeituras, como deve ser feito isso. Porque você tem, uma em, nas prefeituras, nós tivemos eleições faz pouco tempo, e você coloca nas prefeituras, muitos prefeitos colocam, alguns gestores que desconhece como é a plataforma Mais Brasil. A gente conhece que é complicado, a gente sabe que muitas prefeituras não têm condições, mas tem um mecanismo de você chegar nos, nos recursos que estão disponíveis. Então, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente foi o menor em 21 anos. O que, que acontece? Acontece, e o orçamento do Ministério da Defesa aumentou 22%. Então, tem alguma coisa aí que não está pegando. Então, você tem que... E você vai ter um turnover, você vai ter a saída de servidores no ano que vem de 400. Então, aí alguma coisa... A conta não está fechando. A conta não está fechando. Você tem que ter mais contato com os parlamentares, ou os parlamentares estão querendo que você saia mesmo. Se o orçamento é o menor de 21 anos, a sua eficiência vai ser muito menor do que é esperado pelo Brasil. O meio ambiente é uma vitrine para o Brasil, não é uma, um, um, um ministério que vai te dar educação, com o ministério da educação, vai te dar infraestrutura, que nem o ministro Tarcísio, que nem o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que vai, dar, é, vai é, construir casas, mas sim, você vai preservar o meio ambiente. Se você não tiver orçamento para fiscalizar, não tiver orçamento e ficar pedindo caneco para que as pessoas, os outros países façam pagamento, a crise da pandemia, pandemia, é uma crise mundial, não é crise nacional. Nenhum país vai querer investir aqui se o próprio país dele não vai estar em crise, vai estar quebrando. A gente vai entrar entrando numa bolha sardinha que é a bolha de 1929, então os outros países não vão injetar dinheiro aqui, então você tem que articular com os deputados, com os senadores, para melhorar o orçamento seu, mas o orçamento seu tem que sair do Ministério da Economia, passa pela Casa Civil e vai lá para, para o Congresso, de uma forma, então houve um, um mau planejamento para ele, então, eu não, sei, eu não sei como que vai fazer, mas existe mecanismo? Existe mecanismo para isso, meu, Sardinha. Só você é, usar um pouquinho a cabeça e fazer de forma eficiente, planejada, que tenha o fundo de compensação, existe. A aplicação da multa também. Você pode pegar em São Paulo, Sardinha, 90% do, do pagamento servi, do, dos servidores do meio ambiente é feito por meio das multas aplicadas para a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. Mas como que você vai pagar os servidores do governo federal, do, tanto do IBAMA quanto do CNBio, se não tem a aplicação da multa, se não tem o implemento da multa? Você está entendendo? A conta não está fechando. E aí eu não sei como que vai fazer o Brasil. O, Brasil vai fechar, o mundo vai fechar as portas para o Brasil. Com certeza, Sardinha com certeza o mundo vai fechar, o agronegócio vai deixar de exportar para o mundo, vai deixar de exportar frango, carne, é, tecidos, muita coisa por conta da visibilidade do meio ambiente perante os outros, as outras nações do mundo. Coronel, é, é, nós, nós falando aqui no nosso linguajar, é... Vamos implantar essa plataforma no Canal Mais Brasil para ensinar os prefeitos a cuidar do seu lixo, do seu município? Olha, Sardinha, é... isso que você está falando é muito importante. É muito. Não adianta você atar, pegar a pedra e atacar na vidraça. Só apontar. E sim dar ferramentas. Como que eu posso implementar? Vamos supor aí em Frutal. Eu quero implantar uma usina sustentável de aterro zero. Como que eu faço? Isso aí custa, vamos supor, 3 milhões. O município não tem condições. Como que ele pode captar recursos? A gente tem a plataforma Mais Brasil. Nós temos aí uma pessoa muito importante que você conhece, que conhece essa ferramenta. A gente pode implementar, pode trazer exemplos é, de forma que a pessoa seja capaz, o município os, ou não só o seu município mas todos os municípios, captar recursos do governo federal, existe dinheiro, que nem agora, nós tivemos aí a, o jogo da loteria que foi para o Ministério da Economia, mas existe outros recursos em outros ministérios que estão lá, que pode ser captado, o BNDES como que eu faço para chegar do BNDES como que eu, eu posso chegar aí no Ministério da Economia para captar o recurso para o meu município, por meio da plataforma Mais Brasil, Sardinha? Mas como que você dá esse efeito aí? Aí o pulo do gato, você sabe, que aí o seu canal vai ensinar, vai poder ensinar os municípios a captar recurso, que é muito importante. Como fazer um projeto, como fazer um projeto eficiente, um projeto... É, PMI um projeto de forma que tenha começo, meio e fim um projeto que você tenha o um escopo, que tenha o um custo que tenha, que tenha a, a, o, o plano de comunicação o plano de execução o, porque o projeto ele tem começo, ele tem que executar não adianta um parlamentar mandar uma emenda para a de 2 milhões 2 milhões se, se, se frutal não tem o um projeto e não sabe usar o dinheiro isso porque depois, é importantíssimo porque depois, que você está falando. Depois nem prestam contas e a população fica a ver navio, como tem acontecido aí com o famoso Covidão, em todos os municípios do Brasil. Então é, Exato. Aí, não é? Ô, Coronel, eu fiquei muito feliz em tê-lo novamente aqui. Nosso objetivo aqui é de trazer sempre as coisas boas. Nós sabemos do seu trabalho, da sua seriedade. E nós, eu, eu adianto aqui em mão...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 Paz para toda a humanidade.